Ele vai virando, aí ó, virando, aí ó. Daqui a pouco aí ó, ele vira o contrário, aí ó, aí ó, ó. Olá meus amigos, minhas amigas. Vem cá que eu quero mostrar um negócio para vocês bem interessante. Eu nunca tinha visto isso, é a primeira vez. Bom, não vou falar disso aqui não. Isso aqui é meus pepinos japonês. Vou mostrar para vocês outro detalhe que eu nunca vi. Fiquei surpreso e tô aqui olhando todo dia. Tô analisando para me ver o que é que vai acontecer. Vou mostrar para vocês aqui um caos que está acontecendo com meus pintainhos, né? Já virou franguinho. Mas antes disso, ó, eu vou levar aqui uma comidinha para ele, um verdinho. Eles gostam muito de verde. Então eu, eu deixo crescer aqui, ó, para poder eu soltar eles aqui, mas faz uma bagunça danada. Aí eles vêm aqui, mexe com as plantinhas da minha esposa, ela não gosta. Então eu Aí ele destrói tudo, né? Aquelas aquelas plantinhas ali. Eles vieram medo tudo, foi quebrou, brotou já. Tem aqui um pé de mandacaru, ó. Aqui, aqui aqui ó, a gente tem aqui o pé de pepino, ó. Isso aqui é o pepino japonês. Isso aqui para fazer conserva, gente. Qualquer dia eu faço uma conserva para para vocês, para vocês ver. Mas eu quero mostrar um negócio interessante ali com meus franguinhos, que tá acontecendo aí, e eu quero que vocês vejam aí, ó. Olha só aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma prática muito comum para quem cria quem cria gado, cria cavalo, vem no capim aqui, ó. E eles cortam o capim para le le levar pro o gado, e pro cavalo com muito cuidado ó, a gente leva do capim isso aqui eu fiz muito no norte ó eu fazendo isso aqui no nordeste porque se cortar um capim não colocar o gado dentro porque o gado vem destrói tudo pisa né e corta no capim quando for com um pouco dia esse capim cresce novamente ó então aqui é um matinho né mas eu estou fazendo a simulação do trabalho que o nordestino que tem pouco recurso ele faz para criar uma vaquinha duas vaquinhas. ele faz assim ó Olha só isso aqui, aqui é capim. Ó. Então, eu cortando, ó, ele vai brotar novamente e não cria terra. isso Aqui é o lugar seu, se seu carpi vai criar terra. Então, aqui eu vou carpindo aqui, ó, e vou e depois eu, eu levar para casa, para, para galinha. Ó. Aqui é um terreninho que eu tenho aqui, gente. Era é, ele, era 12 por 5, né? Eu fiz o galinheiro, fiz também a uma churrasqueirinha para mim, uma cozinha e ficou aqui uns 4, 5 metros só pra gente usar pra poder 4 metros aqui tem uns um 5 metros quadrados que a gente usa para plantar algumas plantinhas pronto eu cortei aqui depois eu corto mais mas eu vou mostrar pra vocês lá os frang, o que eu quero mostrar pra vocês é o, é o meus franguinho. vamos lá pra vocês verem eu tenho aqui esses dois franguinhos aqui ó são da mesma idade e eles não estão doentes gente mas entrevaram as pernas ó. olha como é que é que ele fica ó, ele, ele fica virado para trás ó Aí, ó, não sei se foi falta de cálcio, eu fui na casa de ração, o rapaz me deu cálcio, olha aí, ó, ó. Praticamente eles viram para trás aí, ó, olha aí, ó. Olha a situação deles aí, eles, eles andam, ó, mas, olha, ele, eles fica, fica assim, ó. É um fato curioso, ó, que eu nunca tinha visto na minha vida, ó. Eles fica todo ale, aleijados, você vê que tá com com o peito para cima aí, ó, ó, com o peito para cima. Eu separei eles, olha só como, como eles andam torto ali, ó. Eu não sei que doença que é essa, separei eles, mas eu falei, não vou sacrificar não. Eu quero ver o que é que tá acontecendo aí, ó. Eles não tão doentes, gente, assim, não tão triste. eles comem, ó. Olha, ó, só que eles fica assim, ó. Ele fica torto aí, ó, olha, olha esse aqui como é que tá aqui, ó. O peito, ele tá com o peito pra cima aí, ó. Olha, aí depois ele um pouquinho, ó. Esse aqui é que eu ia fazer um galo, muito bonito, aí. Porém, adoeceu e tá aqui, ó. Você vê que eles não tão tristes, ó. Não tão triste, mas. Eles comem bem. Olha. É que já comeu muito hoje, né? Agora é 10 horas da manhã. Todo dia cedinho eu encho o coxinho de alimento. Olha. Então eles. Olha. Como normalmente. Come e bebe. Só tem esse probleminha, gente. Olha. Tem dificuldade nas as pernas que perderam as forças. Estão travando. Não sei, né? Deixa aí nos comentários. Olha, como bastante viu? Como é igual aos outros. Esse garrafão aqui, ele vem com esse furinho aqui para pendurar. Gente, mas ele não aguenta muito tempo não, ele racha. O que é que eu faço? Eu faço aqui uma base, ó. Aí você tem que lavar bonitinho. Todo dia você tem que lavar por limão. Não todo dia limão, né? Mas pelo menos umas duas, três vezes por semana. Evita que dê gogo nas suas galinhas. Aqui eu furei aqui um, um garrafão de água mineral para poder borrar ração para eles, né? E aqui eu ponho um pouquinho de capim, ó. E eu forro o chão também com o mato, pra eles não irem direto na terra. Aqui eu tenho dois franguinhos índios, não sei se é galinha, acho que é, que é fêmea, né? E tem alguns brama. Olha as perninhas dele aí, ó. Olha, ó. Como é que tá, ó. Veja bem, isso, isso aqui é a, a galinha brama ali, ó. Ele tá trocando, tá nascendo a pena agora. E aqui é umas franguinhas, eu achei que era macho, mas acho que é umas franguinhas. Eu tinha 32, eu fiz uma doação de 15 ou foi 16, fiquei com alguns, ó. ó. Isso aqui eu vou fazer um cruzamento com uma galinha, esse galo ali, ó, uma galinha índio gigante, né? Com esses franguinhos aqui, tem aí, acho que é 3, 4 meses mais ou menos. Todo dia eu encho aqui esse potinho aqui com ração, ó com ração e eles comem tudo a água limpinha também aqui pra eles aí ó aparentemente eles estão saudável são quatro né ó eles, olha mas eles estão com as pernas assim ó sem equilíbrio só que eles comem legal bastante só que tem hora que eles viram eles estão igual o pinguim olha, ó fica em pezinho em pezinho ó aí depois eles se aprumam Aí quando eles fica parado, aí eles Ó, eu dei bastante cálcio para eles, o rapaz falou para eles falhou falta de cálcio, porque eu tava dando só milho moído, não tava dando ração. Olha só, eles estão tudo torto. Aparentemente pode ser que aqui tem um cipó de guaco, mas não é não é no cipó aqui só que estão se enroscando, não. Ó, é que eles estão com dificuldade mesmo. É um fato curioso e me aconselharam a sacrificar, mas eu quero ver o que é que vai acontecer. Vou, vou olha, você viu que esse aqui tava, tá, olha, ele começa a virar para trás já. Ó, ele só não faz cair. Mas tem hora que aquele branquinho, ele fica ele fica totalmente, virado, olha, ele vai virando, olha, virando, olha. Daqui a pouco, olha, ele vira o contrário aí, Olha, ó. Virou o contrário, tá com o peito para cima ali, ó. Olha, o peito para cima aí, vira, olha. Olha, ó. Eu apliquei aqui esse cálcio aqui, ó. Bedoso, pra, pra galinha, pra, pra animal, né? Aí eu tava dando, ó, só milho moído, ó. Com, com, comprava um milho em, em grão, né, em caroço. Aqui bonitinho, aqui no saco aqui, ó. E eu moí aqui no moinho. E, da, e dava para eles, né? Voltando aqui, ó. Vocês vão, vão ver que ele tá virado ali, ó, ó. Pra cima aí, ó, gente, aí, ó. Totalmente virado, virado pra cima aí, ó. Olha, olha como é que ele fica aí, ó. Ó, agora, ó desvirou e vai embora aí, ó. Aí agora eu tô dando aqui essa ração, ó. Pra ele, né? Eu, se, eu sempre trabalhei com essa ração aqui, ó. É que eu tinha parado porque essa ração aqui, é, ela engorda muito. Aqui é a é ração de crescimento, mas ela engorda muito as galinhas. Tem milho dentro também, ó, mas... É um pouco mais forte, mas engorda muito. Vocês veem que ele bebe água bastante, olha, e come também, ó anda mais com dificuldade, ó. Olha. Ele ele fica assim, mas daqui a pouco tem mostra para vocês, ó. Olha, ele vai virando, ó. Em câmera lenta aí, ó. Pois então, meu gente, compartilha esse vídeo porque pode ser que ele chegue aí a ao conhecimento de um veterinário isso aí tanto pode ser para mim como para muitas pessoas que criam galinha. Então, se vocês compartilhar, gente, não é nem só para para a gente não, é porque tem aí é uma doença que tem nas galinhas serve para quem a gente come muito frango se os veterinários ver essa doença pode ser uma doença nova não sei eu nunca vi em 50 anos então tô passando para vocês desse vídeo aí que é para vocês compartilhar e vocês aí ter uma uma visão e se vocês compartilhar quem sabe algum veterinário veja para eles estudar que doença que é essa né pode ser uma doença nova que tá aparecendo e que vem afetar as grandes criações de galinha que abastecem o mercado mundial, entendeu? Então é bom que isso tenha uma pesquisa, né? Eu não tenho dinheiro, pra, se eu tiver dinheiro, eu ia para um laboratório para fazer uma pesquisa sobre isso aí, mas como eu não tenho, separei, estou dando cálcio, né? estou me medicando, vou no veterinário de novo para me ver o que é que eles passam para mim, entendeu? O rapaz da casa de ração, lá tem um veterinário, e eles indicaram o cálcio, podia ser fraqueza porque eu estava dando só milho. Voltei da ração, tá com 15 dias. Tô dando só ração agora. E é isso aí, minha gente. Um abração. Até o próximo vídeo. Fica aí essa curiosidade. Olha aí, gente. Mais uma vez. Fui, tchau. Ó, ele vira depois desvida, viu? Aí, aí começa a normal. Mas quando ele, ele para, ó, ele vai virando. Então um abração. Fui, tchau, minha gente. Fiquem com Deus. Compartilhe para ver se a gente consegue aí a cura para esses pintinhos aqui. Ó. Eu, não quero, eu não quero sacrificar não. Vou cuidar deles até o final.